A Escalada hoje está finalizando os testes da bota de caminhada da marca Hi Tech. A gente fez o teste em várias situações possíveis da bota. A gente está aqui em Minas Gerais no último dia de testes e vamos mostrar para vocês como foi o rendimento dessas botas durante os testes. A bota de caminhada da marca Hi Tech agradou bastante, principalmente pela estabilidade que ela tem. O seu calcanhar é, tem uma estabilidade muito boa, porque ele, o travamento aqui é bem eficiente. Uma outra característica que agradou bastante foi a impermeabilidade da bota. Ela foi testada tanto em chuva como em caminhadas em terrenos alagadiços e aqui num dia bem seco em Minas Gerais. Ela tem uma tecnologia própria, que é a waterproof da própria marca High-Tech. Um dos pontos fortes da bota da marca high-tech, além do seu travamento do tornozelo, é a sua leveza. É uma bota muito leve e é perfeita para quem está querendo começar a fazer os seus trekkings. Um outro ponto forte da bota é o desenho do seu solado. Ele trava você tanto numa direção quanto na outra, permitindo que você tenha bastante estabilidade na sua trilha. Música